Nós temos uma cidade rica, criativa, inovadora, uma cidade que é o sonho de muita gente do mundo todo. E nós temos uma administração pública que não disse a que veio, que não projetou nosso futuro, que não planejou o que nós queremos para a cidade. Nesse contexto, esse desequilíbrio vai ser corrigido pelo eleitor com base em propostas. Nós vamos apresentar para os paulistanos um desenho de cidade que dialoga com, seu, com o seu futuro, que dialoga com as suas esperanças, que dialoga com seus sonhos, que dialoga com o que de melhor essa cidade é capaz de produzir.